da Terra-média, que bom ter vocês aqui de volta para continuarmos a nossa saga do Hobbit. Mas peraí, você não lembra nada do que aconteceu no começo da história? Tudo bem, eu te ajudo. Lá no começo da nossa história, o que aconteceu? O Bilbo tava lá de boa, na varanda, fumando um cachimbo. Quem apareceu? Gandalf. Gandalf, um grande mago, pá, que um de artifício, incrível, inesquecível e Gandalf estava convidando o Bilbo para uma aventura. Só que Bilbo, como todo bom hobbit, detestava qualquer aventura. Bilbo né? tentou fugir, tentou escapar e o Gandalf ficou insistindo nessa ideia de levar Bilbo para uma aventura. Bilbo não queria saber, ficou tão cansado dessa conversa que educadamente deu a volta, virou as costas, entrou na sua casa. Fechou a porta, deixou o Gandalf do lado de fora, só que ele com o seu cajado fez um negócio na porta do Hobbit. E a nossa história continua daí. No dia seguinte. Quando o Bilbo acordou, ele já não se lembrava de mais nada. É que, na verdade, ele não se lembrava muito bem das coisas, a não ser que anotasse na sua agenda. E foi ali, perto da hora do chá, quando... A campainha tocou. E foi aí que ele se lembrou de tudo, ali tocando a campainha só podia ser Gandalf, claro porque ele tinha convidado o mago no dia anterior pra tomar um chá naquele dia na casa dele. Então ele saiu correndo, colocou água no fogo, colocou o bolo que ele tinha no dispense, saiu correndo pra abrir a porta, quando ele abriu já se desculpando... Não era Gandalf? Era um... anão. Ah, um anão com uma barba azul bem comprida, que foi logo entrando como se tivesse sido convidado, pendurou seu chapéu no cabideiro e se apresentou. Olá, sou o Dualin, às suas ordens. E Bilbo, sem saber o que fazer, com aquele anão ali dentro da casa dele, resolveu convidá-lo para tomar um chá. Gente, o que vocês fariam se um anão aparecesse na sua casa sem ser convidado, pendurasse as coisas no seu cabide assim... Sem mais nem menos. E os dois estavam ali sentados à mesa, comendo um pedaço de bolo, tomando um chá quando a campainha tocou de novo. Agora só podia ser Gandalf. Ele saiu correndo e quando ele abriu a porta não era o Gandalf, era outro anão, e esse parecia muito velho. Tinha uma barba branca bem comprida. Entrou, pendurou o chapéu no cabideiro e disse Sou Balin, muito prazer E, pelo chapéu pendurado, vejo que eles já começaram a chegar Quando ouviu isso, o Bibo ficou um pouco preocupado Um pouco não, ele ficou muito preocupado Eles, como assim eles? Tudo bem que ele adorava receber visitas na sua toca, mas... Ele gostava de conhecer as visitas, né? Antes que chegassem à sua casa. E, e melhor, ele gostaria de convidá-las. E não que fossem assim, aparecendo sem mais nem menos essa casa, entrando sem nenhuma explicação. Balinha entrou, se sentou à mesa junto com o outro anão, afinal de contas, eles eram irmãos. Quando a campainha tocou de novo. Ah, agora é Gandalf, com certeza. Mas um não. Eram dois anões que entraram, penduraram seus chapéus no cabide e se apresentaram. Kili e Philly eram seus nomes, que logo foram para a mesa se juntar com os outros dois anões. Ele então colocou mais pratos na mesa, mais xícaras, mais talheres, quando a campainha tocou. Bilbo foi até a porta e quando ele abriu, não era um, nem dois, nem três nem quatro, eram cinco anões, eram Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin, que entraram, foram lá para mesa se juntar com os outros anões, o que fez com que o hobbit ficasse completamente desesperado, saísse correndo para colocar mais xícara, pire, chá, talher, bolo, geleia, quando alguém bateu na porta. Não foi a campanha dessa vez, era como se alguém estivesse batendo. Ajado. E o Billy ficou pálido, desnorteado, desesperado Mas, gente, chegando! Aquilo não era possível, aquele era definitivamente o pior dia da vida dele Ele andou pelo corredor até a porta E quando ele abriu, mais anões Quatro, dessa vez Bifur, Bofur, Bombur e Thorin escudo de carvalho Thorin era um anão muito, muito importante. E logo atrás dos anões estava quem? quem? Quem? Quem? Quem? Ele mesmo, Gandalf, o grande mago, apoiado em seu cajado e rindo sem parar. Todos entraram, penduraram seus chapéus no cabide e foram lá para a mesa se juntar com os outros. No total, eram 13 anões mais um mago. E Bilbo se apressou, colocou na mesa tudo que ele tinha na dispensa: ovo, pão, geleia, carne, vinho, pastel, chá. E todos os anões e Gandalf comeram até se fartarem, aquela comida que maravilhosa, que eu tô com água na boca, só de imaginar. E todos estavam lá comendo, menos quem? Menos o Bilbo. Que não tava com a menor fome. Ele saiu, falou pro cantinho se sentar perto do fogo fingindo que tudo aquilo era completamente normal. E ficou lá sentado, ouvindo a conversa dos anões. Assuntos estranhos, de lugares distantes que ele nunca nem tinha ouvido falar. Histórias que soavam aventureiras demais. E depois de satisfeitos, Thorin se levantou e disse E agora um pouco de música, tragam seus instrumentos. Os anões levantaram e foram cada um buscar seus instrumentos. Voltaram com flautas, tambores, violas e também com a linda harpa dourada de Thorin. E todos no meio da sala, com seus instrumentos preparados, quando Thorin dedilhou as primeiras notas na sua harpa. E foi tão repentino, tão doce, que naquele momento Bilbo se esqueceu de tudo e foi levado para terras escuras, sob luas estranhas, lugares distantes do água e muito, muito distantes da sua toca de hobbit. E aos poucos, cada um dos anões tocava o seu instrumento e a música preenchia cada vez mais toda a sala. A escuridão entrava pela pequena janela, o fogo tremia e eles continuavam tocando. A escuridão encheu toda a sala e, aos poucos, um a um dos anões começou a cantar um canto grave dos anões, das profundezas de seus antigos lares e, ouvindo aquela canção, o hobbit Começou a sentir coisas que ele nunca tinha sentido antes. Um desejo de ver coisas que ele nunca tinha visto. Altas montanhas, cachoeiras, cavernas, dragões. E assim que os anões pararam de tocar, todo aquele desejo desapareceu. E ele voltou a ser o mesmo Bilbo Bolseiro de antes. E agora, no silêncio e na escuridão da sala, que Thorin, escudo de carvalho, começou a falar. Gandalf, anões e senhor bolseiro Estamos aqui reunidos na residência de nosso amigo e companheiro de conspiração Este muito excelente e audacioso hobbit E Bibo não estava gostando nada, nada desse papo Mas Thorin continuou Precisamos discutir os nossos planos, caminhos e estratégias? Afinal de contas, deveremos brevemente, antes do sol nascer Começar uma viagem, uma longa viagem da qual alguns de nós, ou todos nós, menos Gandalf, talvez nunca voltaremos. Só que quando o Bilbo ouviu, talvez nunca voltaremos, ah, e aí ele já não podia mais aguentar. Ele não podia mais suportar tudo aquilo. De repente ele caiu no chão, deu um grito, começou a tremer, que nem gelatina derretida. Já não falava mais coisa com coisa. Tava tendo um piripaque. E olhando aquela cena, os anões ficaram inconformados. Ei, você acha que ele serve? Olha, eu acho que não. Imagina se ele tem um xilique desse numa hora errada? É capaz de acordar uma família inteira de dragão, e aí vai ser o nosso fim. Se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que entrei na casa errada quando vi esse sujeitinho aí bufando e esperneando no tapete. É, ele não me parece ser um bom ladrão, como Gandalf disse. Só que nessa altura, Bilbo já estava retomando a sua consciência e ouviu tudo o que os anões estavam falando. Ah, mas tudo aquilo já era demais pra ele. Era hora de deixar o lado pacato de lado e falar tudo que ele tinha vontade. Escutem aqui, eu não vou mais fingir que estou entendendo alguma coisa porque eu não estou entendendo nada o que está acontecendo. Eu não tenho sinal nenhum na minha porta que foi pintada há menos de uma semana. E assim que vi suas caras esquisitas entrando aqui, eu tinha certeza que vocês estavam na casa errada. Mas tá, vamos fazer de conta que essa é a casa certa. Me digam, o que é que vocês querem que eu faça? Porque eu vou tentar. Eu vou fazer o possível, nem que eu tenha que atravessar o leste do leste do leste do leste e lutar com quem for preciso. O que Bibo não sabia é que Gandalf tinha mesmo deixado um sinal na sua porta no dia anterior, vocês lembram? E vocês sabem o que é que significava? Ladrão procura por um bom emprego, com grandes emoções e uma boa recompensa. É que era justamente assim que os ladrões anunciavam os seus serviços naquela época. Mas pera, pera, pera, pera, pera aí! Por que que o Gandalf tinha feito isso? Você quer saber? Então, fica ligado na próxima parte da nossa história, aqui no Tolkien Talk. Mas, ó, como vão saber quando tem história nova? Ah, você sabe muito bem! Ativa o sininho, se inscreve no canal, talvez não nessa ordem, mas se é bom nisso, tenho certeza que você vai conseguir, porque mês que vem tem mais história. Mês que vem.